Vou filmar aqui agora ah, É o é um movimento sério aí do Bolsonaro É, Franca tem uma cidade que tem um Pode passar De nada Aí ah, ó é. Pode passar, pode passar Deve ser Bolsonaro Falou meu irmão Aí ó Muitas bandeiras Aí dá o André Pedroso. E o Bolsonaro tá aí Um caminhão Aí ó, ó o homem aí Ó, ó o homem aí Parabéns, viu? Vamos pra frente. É isso aí. a Pavelanche. É muita gente. O Tarcísio tá aí, é a minha dupla, Bolsonaro, Tarcísio E o, mais um Para completar o, o grupo É o trio É o Pontes Marcelo Pontes O senador a catedral 22 Aí ó o pessoal, trabalhando direito. Né? Vou girar aqui a praça para a gente fazer um registro completo. A Flávia está aí, ó. forte e firme, filha do doutor José Lancha. Filho, uma história bonita. O pai dela tem toda a família, né? muito querida em Franca. Doutor Lancha, médio, foi prefeito, idealista. Meu amigo era. Aí, ó. Carla Zembelli. Aí. Aí ó. Ah, que beleza. Vamos, ah. meu irmão. É. Olha. A Praça de França Bolsonaro, André é Pedras. Vamos ver aqui. Pra frente. É, Maxwell Maxuel tava aqui, ó. Falando e convidando o povo o Bolsonaro. Ele é Bolsonaro, hoje. Parabéns, Maxuel. Você é um grande amigo. E. Ai, a Franca Bolsonaro. Precisamos de Brasil. Precisa de um capitão. A polícia aí. Já conheci a lá, loja. lá, aqui aqui vamos aqui vamos lá, vamos É a lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos É a fevereiro, 24 de setembro domingo que vem a vontade, colocando 22 lá para 28, no um outro domingo né, vamos pra frente dia 2 de outubro aí ó, Tarciso estão contando aí, conta com a gente viu, Franca precisa de, de apoio, precisa de um governador sério certo, aí ó já no com você, Darcy,